Qual é a sensação de vencer o prémio Arquivo Económico 2020? Uh, a sensação é fantástica porque uh, é, um, é um prémio da, da, da Fundação Ciência e Tecnologia e por isso uh, eu fico com o sentimento que é um prémio muito reconhecido uh, a nível nacional por todos os investigadores da área. Uh, e, afins. e em que, é que consiste o projeto? Uh, basicamente o meu projeto intitula-se Arquivo Económico Uh, o meu projeto permite a um utilizador, quer seja investigador, quer, se, quer seja um cidadão comum, uh, pesquisar o preço do passado, desde 1998, que é quando um, os websites começaram a ser criados, basicamente, um, até os dias de hoje, um, utilizando assim a ferramenta do, do Arquivo.pt, que é uma ferramenta da FCT, um, e por isso o utilizador comum. Pode pesquisar entre supermercados, entre transportes e entre diversos, como uma chamada telefónica, por exemplo, e assim ter uma informação precisa e um el de ligação entre, um, entre a informação e o que está no arquivo.pt em si. E de que maneira a admissão deste prémio uh, vai permitir abrir portas no mundo trabalho e de maneira que maneira vai ajudar no futuro? Um, eu considero que este prémio, uh, em primeiro lugar, um, possibilita a continuação do projeto e assim possibilita o, a continuação do, de despesas, como por exemplo os servidores, um, o domínio e afins. Um, e também considero que seja uma mais-valia para o meu currículo, claro que eu quero prosseguir, um, eu quero prosseguir oportunidades no ramo da análise e da ciência dos dados, uh, portanto considero que seja uma, uma ah, tenho certeza que, que vai ser uma mais-valia no, no meu currículo. Sim.